Só com o Dedo 1 um, na primeira corda da primeira casa. Vamos lá. Aí, ó. Isso, Maria. Aí, solta o segundo. Dedo 1. Um, isso. Dedo 2 na quinta corda Na segunda casa. Aí, quarta e quinta. Quinta corda. Quinta e sexta. Isso. Vamos lá. Dedo 2. Não. Só dedo 2 na quinta corda. Não esqueci de Dedo 2 na quinta corda. Na quinta e sexta. a nota dó depois nós vamos fazer sol com 7 é, vai bater duas vezes em dó e depois duas vezes em sol com 7 vamos primeiro bater em dó depois a gente vai dar para sol com 7 tá? vamos dó primeiro batido <risos>